Muito boa noite a todos os internautas, nossos amigos do Facebook, não só, todas as plataformas digitais. É, faço este pequeno vídeo para um pequeno esclarecimento. Vazam umas imagens onde na qual sou mencionado, o Sr. Paulo Sérgio bateu ou agrediu uma senhora, ou a senhora Benedita Lucas, quase que... Levou-se à morte e o senhor Paulo Sérgio encontra-se esforagido. Não corresponde à verdade, tudo falso. Estamos bem de saúde. Sim, houve uma desavença nossa, onde na qual vazou algum áudio que levou a esse extremo. A dona Benedita Lucas encontra-se bem de saúde e, por sinal, estamos aqui juntos, estamos bem. Ela vai dizer alguma coisa relativamente uh, a respeito dela Olá boa noite pessoal estamos aqui para informar que eu estou bem graças a Deus tal então, como vocês podem ver meu rosto não está ferido não tenho ferida nenhuma é que circulam essas informações falsas e tá tudo bem entre nós estamos bem Exatamente. <risos> graças a Deus. Exatamente. Deus encontramos bem de saúde e foi obrigatoriamente nós fazermos esse, este vídeo, que é de maneiras a esclarecer a toda a mídia e, e não só, e de maneiras a acalunhar o nosso bom nome, a nossa imagem. Pedimos que, portanto, parem com esta situação e ajudem-nos a ultrapassar esta situação, na qual o, o momento que estamos a viver. E obrigado pelo apoio que todos estão a dar por nós. E a ti também que continua a, a, a formar informações ou fazer informações falsas. Portanto, agradecemos a todos vocês.